Bom dia a todos, é, estamos retornando com a programação é, da Tech Room na CEO Conference. É, a, gente, a gente vai ter hoje aqui, é, antes me apresentando, eu sou o Fábio Monteiro, sócio do BTG Pactual, vou moderar esse novo painel aqui de transformação digital, né? vamos falar de alinhamento de estratégia, tecnologia e negócio e é, queria convidar para o palco o Júlio Vasconcelos, que é sócio fundador da Atlântico e o Eric Asher, que é fundador e Managing Partner da X. Bem-vindos. Obrigado. Obrigado. É, acho que, primeiro, é uma honra muito grande estar aqui com, com o Júlio, com o Eric. Acho que são, sem dúvida, aí, duas referências aí nesse, nesse segmento de tecnologia. É, o Júlio com toda essa história de empreendedorismo é, e o Eric praticamente aí, é, é, fundando o conceito de Venture Capital aqui na região. Então, uma, uma honra realmente muito grande. Acho que a ideia é, é explorar um pouco essa experiência deles, né? falar um pouco aí é, é, é, é, do que vem acontecendo. E, obviamente, ainda há muitas oportunidades. Esse, a transformação digital está só começando aqui na região. E, sem dúvida, é, é, muitos empreendedores de qualidade estão fazendo um trabalho excepcional e tem muito potencial pela frente. Então vou começar justamente explorando aí essa experiência e o pioneirismo de vocês nesse mercado de tecnologia e VC. Queria, queria ouvir de vocês como é que como é que vocês enxergam a evolução desse mercado de, de, de venture capital no Brasil. Júlio quer começar? Perfeito e obrigado, Fábio, pelo pelo convite. Sempre bom estar aqui com o Eric. É, e eu acho que essa história de pensar um pouco na evolução do mercado de VC aqui é uma história até que a gente compartilhou há mais de 10 anos atrás. Né? Para dar um contexto, eu morei fora um tempão, depois eu voltei para o Brasil em 2010, na época que eu tocava o Facebook aqui, e logo em seguida eu montei o Peixe Urbano, isso 12 anos atrás. E um dos nossos primeiros investidores foi o Eric. Naquela época, só para dar um pouco do contexto, não tinha nenhum fundo de Venture Capital no Brasil. Então você está pensando aqui que tudo que a gente viu acontecer até agora é uma história de 10 anos, 12 anos. O Eric naquela época já estava há 5 anos quase, né? com a, com a Mona X, que nem você mencionou, é realmente pioneiro aqui no mercado. É, e aí vamos acelerar um pouquinho para frente, né? assim, pensando em... É, a gente teve aquela onda ali de 2010 a 2012, várias startups ali, o peixe urbano entre elas. É, e depois teve um momento, talvez, de estagnação, ou pouco crescimento, eu diria, de novas empresas, né? Até um período ali de 2014, 2015, que foi quando você teve essa nova aceleração de grandes empresas, onde grandes nomes como os Nubanks, é, Stones e, e outras empresas ou começaram ou, ou cresceram. Mas até 2018, eu acredito que a gente não tinha nenhum unicórnio aqui no Brasil, e eu acho que nenhum grande IPO de empresa de tecnologia, salve aquelas da época do, do ponto com. E aí a gente realmente é, viveu o que eu acredito que continua, que é esse ponto de inflexão realmente no mercado de tecnologia aqui, começando ali em 2019, 2020, com grandes nomes abrindo capital lá fora, desde é, The Local no Uruguai, é, Stone, PagSeguro aqui, depois eventualmente Nubank e, e, e Vetex, como outros grandes nomes. E agora acho que a gente está vivendo, de fato, nesse, nesse auge do crescimento de tecnologia. Então, embora o mercado como um todo, você pode dizer, tanto de valuations de empresas listadas, como valuations privados, ele tem caído, como o, qualquer mercado de ativos é, global, o, o, o resultado é, é, inerente das empresas de tecnologia, ele continua crescendo, as empresas continuam indo muito bem. É, e uma coisa que, acho que a gente vê que é muito diferente aqui no Brasil do que lá fora, é que eu acho que esse, esse empurrão que a gente teve na época da pandemia, é, para a digitalização da sociedade e da economia, ele continua. Né? Diferente dos Estados Unidos, onde voltou para a curva histórica, aqui a gente continua tendo bastante crescimento e essas empresas continuam liderando essa digitalização da economia. Sem dúvida. É, Eric, e que, como é que você vê essa, essa evolução toda? Né? Como, como o Júlio falou, você já estava nisso é, antes do início. Né? E, e, e, e as coisas vêm mudando. Né? Acho que, sem dúvida, o, o, o Brasil e a América Latina entraram no holofote né? é, da, do, dos investidores do mundo todo. Né? Queria te ouvir um pouco também, como é que você enxergou essa evolução até os dias de hoje. Claro. Não, e, antes de mais nada, agradecer, Fábio, a você, a todo o time do BTG, pelo convite, por estar aqui também. É um super prazer dividir aqui o painel e, e conversar com o Júlio, né? grande parceiro aí, amigo de muito tempo é, e também pioneiro na, em, em tanto em empreendedorismo de alto impacto e venture capital no, no Brasil, na América Latina. É, eu comecei, meu primeiro contato com venture capital foi na verdade em 1999, quando eu, eu fui trabalhar na General Atlantic é, e na época a, a GA ela fazia early stage também ela era agnóstica de estágio. Então, foi lá que eu tive contato com Venture Capital e também, através da DA, contato com o modelo de Silicon Valley, porque a DA co-investia com os grandes fundos de Silicon Valley, Sequoia, Kleiner perkins na época. E foi esse modelo, quando eu tive mais contato com esse modelo, é, que já existia nos Estados Unidos há décadas, né, que junta lá empreendedores de alto impacto, é, usando tecnologia para resolver problemas relevantes, com o apoio de Venture Capital, é, esse modelo é muito muito poderoso, mas ele ainda se restringia naquela época a Silicon Valley. 90% do capital em, investido em venture capital no mundo naquela época era em Silicon Valley. É, aí, depois de alguns anos, eu, eu resolvi voltar para o Brasil e, e, e junto com o Fábio eh, Fábio Eagle, né meu cofundador, nós, nós cofundamos a Monax. a gente na verdade, percebeu uma oportunidade. Mesmo estando em 2005, que era meio que um inverno nuclear de tech aqui na região, taxa de juros 22%, se não me engano, na época. Muito difícil. Mas a gente tinha uma convicção muito grande é, de, de três coisas. né Primeiro que é, esse modelo que foi criado em Silicon Valley ele ia ser global por causa da aceleração da tecnologia digital. Essa era uma, uma convicção que a gente tinha. A outra convicção... É que o Brasil e a América Latina iam ser um terreno fértil para essa revolução empreendedora. E terceiro é que a gente sabia que ia demorar. A gente estudou o modelo e o modelo demora. Demora uns 10 anos para você estabelecer uma gestora de Venture Capital. Mas a gente estava preparado para isso. Começamos em 2005. É... E os primeiros cinco anos, até esse, essa, esse, esse, isso que o, o Júlio falou de 2010, né, do peixe urbano, foram cinco anos. Né? Quando a gente lembra, por cinco anos, cinco anos é bastante tempo, não aconteceu praticamente nada. Era, um, era realmente um deserto. A partir de 2010, teve todo essa, esse desenvolvimento que o Júlio falou. Na, o que eu queria frisar, que eu acho muito importante do que aconteceu nos últimos 12, 13 anos, a grande conquista foi ter estabelecido a indústria estabelecido é, a indústria de venture capital, que não existia antes, teve algumas tentativas, mas ela não existia. E, principalmente, se criou uma cultura empreendedora de alto impacto que também não existia. Nos primeiros anos, a gente ia lá tentar né, evangelizar um pouco nas universidades, nas, na, nas top schools, e a gente chegava, juntava os estudantes e perguntava né, quem quer ser empreendedor? Ninguém levantava a mão, ninguém, mas nenhuma pessoa levantava a mão. Então, em menos de 15 anos, ou 15, 17 anos, eu achei que ia demorar três gerações. Hoje, a gente vê, mesmo descontando todo o hype que aconteceu, muita gente que quer ser empreendedor, mas que na verdade não é, mas mesmo descontando isso, que aconteceu nos últimos anos, a gente vê uma mudança na, na, no empreendedorismo como uma alternativa de, de carreira viável né? e legal, e, e, e, e principalmente para né? os novos talentos, pessoas dessas novas gerações. Então, eu acho que a grande conquista é estabelecer a indústria e mudar essa cultura. E, e talvez os grandes heróis aí dessa, dessa construção da indústria foram os empreendedores que lá em 2010 a 2015, quando não existia growth capital, não existia capital de crescimento, precisava ali, é, era difícil construir as empresas. Essa primeira geração que eu acho que viabilizou o que a gente está vivendo hoje, que é um, assim, a, a, a, na minha opinião, os próximos 10 anos é, vão ser muito melhores que os últimos 10, por duas razões simples. Hoje a gente tem empreendedores experientes e provados, que a gente não tinha 10 anos atrás, e tem uma série de tecnologias disruptivas que estão começando aqui para o próximo ciclo. A gente vê principalmente AI, que vão criar oportunidades, né, inteligência artificial, que vão criar oportunidades incríveis. Não concordo. É, é, até pegando esse gancho, Eric, é, a gente está a gente tá num momento que que o próprio, a própria classe de ativo está sendo questionada, né? É, mas na prática é, é, é só o começo, né? Porque é, você, como você bem disse, quer dizer, você tem tem histórias excepcionais sendo construídas aí, é, algumas histórias precisando de ajustes. É, que é natural ou ainda muito calcadas num ambiente de, de, de juros zero no mundo todo e a, a gente vai falar um pouco disso depois é, mas o que eu queria trazer aqui é enfim vocês botar em perspectiva essa indústria de VC e, e, e eu queria ouvir sobre o momento agora né o, o momento para para VC é, e principalmente o Brasil nesse contexto mundial né porque é, o Brasil acho que é, foi realmente criando essa indústria. Hoje você tem fundos que atuam em cada um dos, do, do, dos estágios de companhias, fundos bem, bem de nicho e uma indústria bem desenvolvida, também com vários, dezenas e dezenas de fundos de fora atuando fortemente aqui, né? É, mas mas queria, queria entender assim, o Brasil fechou esse gap hoje, é, é, pelo menos parcialmente. Né? A gente hoje já tem uma indústria sólida é, é, e, e dá para dizer que o Brasil, o momento de Brasil para Venture Capital é o momento ideal? Eric, se quiser começar. Posso começar? Olha, a verdade é que a gente ainda não completou o primeiro ciclo. Né? Quando eu falo é, estabelecer a indústria, a gente, a gente criou um... Foi criado um ecossistema com é, investidores né, de, de rodada semente, depois investidores Série A. A gente ainda depende de capital internacional para as rodadas de crescimento, mas você repetiu esse modelo nos últimos anos né, muitas vezes. Claro que tem que considerar que a gente passou por um ciclo diferente. Né? Como dizem, a, a história não se repete, mas ela rima. Então, tem vários elementos desse ciclo que a gente está vivendo que a gente pode relacionar com ciclos anteriores. O que é importante é ver que, historicamente, venture capital, né, principalmente de estágio inicial, tem um ciclo muito longo. É um ciclo de 10, 12 anos ou mais. Então, é, ele passa normalmente por... por ciclos de alta e baixa de, de mercado, ciclos financeiros. Tem que separar isso. Né? E, historicamente, até os, os investidores LPs mais experientes de Venture Capital falam isso muito. Olha, a correlação entre retornos de Venture Capital e, e PIB é zero. Né? Então, você não tem uma correlação, não é que o Venture Capital acompanha. Na verdade, a gente está vivendo agora uma safra incrível, né? é, com essa correção de mercado natural que está acontecendo, depois dessa abundância de capital e taxas de juros muito baixas, que acabou criando né, um certo exagero aí, é, essa correção agora traz os valuations para níveis mais realistas e também diminui pressão competitiva, diminui pressão competitiva por talento. Então, ho hoje é uma ótima, um ótimo momento, grandes empresas vão ser construídas nessa safra. Claro que essa correção e essa espera que os investidores, principalmente de Growth Capital, estão tão, uh, nesse meio stand-by, esperando né, ver como é que vão ser os ajustes de valuation, acaba empurrando liquidez, empurrando fundraising e liquidez um pouco mais para frente. Mas não é diferente de outros ciclos que a gente viu no passado e que foram através... Assim, a, a indústria de Venture Capital só cresceu apesar desses ciclos. Porque, na verdade... O avanço tecnológico não vai parar. A cultura empreendedora não vai parar. E, e, e, então, a gente vê, claro, anos um pouco mais difíceis aí pela frente, talvez um, dois anos difíceis, sob o ponto de vista de fundraising, né, bem mais seletivo e de liquidez, é, mas, em compensação, um, uma safra incrível para investir. Júlio, quer complementar? É, complementando aqui o, o que o Eric falou... É, a indústria de Venture Capital, da forma que a gente é, a pratica, vamos dizer, ou a gente, ou ela existe hoje, ela existe há 70 anos. Né? E, e Venture Capital é uma classe de ativos de longo prazo. E quando a gente fala de longo prazo, a gente está falando de 10 anos. Então, voltando um pouco àquela história do início, que é a história de Venture Capital aqui no Brasil, você tem poucos fundos, acho que talvez só a Monaxx, que já completou um ciclo de 10 anos. Então, a gente ainda está muito no começo. Então, a gente pensar que ah, acabou a liquidez ano que vem ou no próximo ano é, é, é, é olhando muito no micro e não no macro. Por isso que os investidores de venture capital tradicionalmente são as grandes famílias, os grandes endowments, pessoas que realmente estão pensando num um horizonte de décadas e não anos. É, então, isso é, é, é ponto um e eu acho que a, a história, é, é, ela, ela tende a ter esses ciclos. Né? Acho que o Eric falou bem aí que ela não se repete, mas ela rima, né? que acho que é era Mark Twain, e tem um, um melhor ainda do, do Voltaire, que a história nos repete, mas os seres humanos a, a, a repetem, né? ou repetem as próprias a, a, a ações. Então, eu acho que quem não aprendeu daquele ciclo de 99 e 2000, é, muitas vezes você tem uns excessos parecidos, uma correção, que é muito natural, e eventualmente a gente volta né, para aquela curva de ascensão, é, de retornos para a venture capital que a gente sempre teve. E, e acho que isso não é. Acho que a, a lógica ela, ela faz sentido, né? Da forma que a gente explicou ela aqui, mas os números também comprovam isso. Então, se você olha as safras, é, logo após as grandes quedas, então estou falando aqui de 2001, né, depois da bolha com, 2009, depois ali da, da, da crise financeira, são as, são as safras onde você teve a maior taxa de IPOs de empresas de venture capital, né? pensando naquilo como realmente as grandes saídas, e as grandes porradas ali de investimento. E a gente acredita que agora, 2022, 23, 24, não sei qual, qual vai ser o melhor ano ali, são também é, aqueles anos que tem o potencial de ter esses grandes acertos por serem anos de, de, de, de correção. Isso em cima de um ambiente de pessoas e talentos que a gente nunca teve no Brasil antes. Não só os empreendedores, que já são empreendedores de segunda viagem, mas também todas as equipes de executivos e, e gestores dentro das empresas de tecnologia que a gente nunca teve antes e que foram formadas ao longo dessa última década. Tem, e tem um ponto que eu, eu falei sobre a questão da, da, do empreendedorismo, né, dessa mudança cultural... Né, do empreendedorismo que aconteceu aqui e na América Latina, mas tem um outro ângulo também, quantidade não é nada sem qualidade. E aí, em cima de, disso que o Júlio falou, a, a questão da experiência, os empreendedores provados e experientes, tem um, um, um comentário que eu acho importante falar, nós temos, nós co-investimos, né? nossas em, empresas do portfólio recebem investimentos de muitos fundos globais, internacionais, que investem em muitas geografias. E... Há 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando eles começaram a investir, eles falavam: olha, tem um gap muito grande de, de qualidade. Né? As, esses empreendedores daquela primeira geração ali de 2010 que a gente estava falando estavam aprendendo, desenvolvendo esses skills novos que não existiam na região. construíam uma empresa de tecnologia, de, de hipercrescimento, é uma coisa diferente, expansão internacional. Quer dizer, tinha, tinham vários elementos que não eram, não eram meio. É, ainda não tinham sido desenvolvidos na região. E existia um gap muito grande. A boa notícia é que nos últimos anos, mesmo depois da correção, mas nos últimos dois, três anos, esses mesmos investidores internacionais, espontaneamente, comentaram com a gente, olha, hoje, alguns dos melhores founders e melhores empresas do meu portfólio global estão no Brasil e na América Latina. Então, o gap fechou de qualidade. Não quer dizer que a gente tenha isso em escala ainda, mas o primeiro passo é fechar o gap, né? é ter os exemplos. Não, que ótimo ouvir isso e, e, e a gente percebe isso, né? a gente faz esse Tech Room já, se eu não me engano, há 7 ou 8 anos e, e, e a gente vem acompanhando esses, esses empresários de tecnologia né? que são, é, é, além de guerreiros, realmente construíram empresas fortíssimas e alguns deles vão estar tá, vão tá aqui com a gente ao longo de, de, de, de hoje e amanhã. É, é, é, e empresas com potencial para fazerem IPOs no futuro de altíssima qualidade, empresas com potencial é, de se globalizar cada vez mais, que é sempre um desafio para empresas brasileiras. né? É, é, é, as empresas brasileiras tipicamente têm uma dificuldade é, é, de, de, de se tornar global, né? mas a gente de fato está vendo esse, isso mudar com a tecnologia, especialmente em algumas empresas aí que são de classe mundial então acho que isso é muito boa notícia é, para o Brasil é, e ainda nessa linha, né? É, é, vocês comentaram que é, é, que no fundo tem muitas oportunidades e, e obviamente é, você tinha o ano de 2022 foi um ano que é, você tinha ainda uma memória de valuation é, associada a um outro momento em termos de taxa de juros, né? É, e, então, mais do que pensar nos negócios que foram criados e na necessidade de caixa, eu estou pensando de forma prática é, na, se, a, se essa oportunidade de investir é, é, é, ela já está balizada com o ajuste de valuation que era necessário para essa nova, nova realidade de juros. Como é que vocês veem isso? Vocês acham que já está... Isso já está ajustado ou nós estamos no meio do caminho? Como vocês enxergam esse ano de 2023 nesse aspecto do, do, do valuation das empresas de tecnologia? Vou, vou, vou pegar essa aqui, depois você complementa. É, assim, eu, eu, eu estimaria que no estágio onde a gente investe, que, que é, vamos chamar, o early stage, né, ali, o Série A, mais ou menos você deve ter um ajuste de valuation ali de mais ou menos 30% comparado com o pico. O problema é que teve, tiveram muito poucos deals, né? Então, muito poucas transações para a gente até de fato saber quanto que vai estar. Eu acho que isso tende talvez a ajustar um pouco mais. É, eu não acho que é acima de 50%, mas acho que é por aí. Eu acho que tem um outro ponto que quando você entra numa empresa... É, o, no início da, da jornada o valuation ele tende a ter um impacto menor do que se você entra lá no final né? na rodada prep ou, claro que ele impacta muito o retorno mas é, tem muitos outros fatores muito outro risco que de fato contribui para esse retorno, então acho que tem um pouco mais de ajuste para acontecer, acho que a outra coisa que vai acontecer é que você vai ter uma dispersão ainda maior de valuations, eu acho que nos últimos anos, por conta de ter tanto capital e tanto investimento sendo feito que até as empresas medianas tinham valuations muito altos, né? E todo mundo estava competindo por quase toda, toda empresa e toda rodada. Agora eu acho que você vai ter um pouco dessa separação, onde aquelas empresas muito boas vão ser, vamos ser bidadas né? e concorridas, e essas talvez vão ter uma diferença de valuation versus a média maior do que o histórico, mas acho que a média como um todo deve, deve, deve cair. Não sei qual que é a sua, sua visão do tema. Eu concordo, eu, eu acho que ainda não, não começou. Nem direito essa, essa correção, porque o que, que acontece? É, a gente estava com múltiplos muito altos, claro, que refletiam a questão da taxa de juros, mas historicamente, para uma taxa de juros normal, eram múltiplos muito altos. Os mercados de empresas públicos, de empresas listadas, corrigem em tempo real. Então, já corrigiram em tempo real. Até talvez tenha um pouco de overcorrection ali, mas já corrigiram. O mercado privado, de empresas privadas, onde a gente atua né, em venture capital, demora porque você só atualiza o valuation numa rodada precificada. E aí, todas as melhores empresas, como o Júlio falou, o early stage é, um, é diferente, porque você tem quase meio um... Continuam surgindo novas empresas, os valuations não tiveram tanta diferença, até tiveram, mas eles até já se ajustaram um pouco mais rápido. É, não é onde tem o grande, a grande questão. O grande, o grande problema de ajuste é nas empresas depois de, principalmente, de série B e C para frente. E elas estão segurando suas rodadas, porque na verdade, com a nova realidade, as empresas captaram em 2021, 2020, a valuations, que na verdade são valuations de uma próxima rodada, ou às vezes valuations de duas rodadas para frente, ou valuations de três rodadas para frente. Então, elas estão elas querendo fazer ajustes né, nos custos e tentar fazer é, é, convertibles, é, adiando rodadas precificadas e tentando crescer e chegar nesses valuations que, que ela captou no, na alta. Né. Não todas, tá? eu acho que também tem que separar, tem empresas de grupos diferentes, a gente tem no portfólio exemplos de empresas diferentes e no mercado também, tem empresas que estão passando imunes por tudo isso porque elas estavam com um valuation mais justo, mais, mais justo que eu digo, fair, né? um valuation mais alinhado com o mercado. É, são fundadores que tinham uma cabeça já de eficiência de capital mesmo durante a alta e negócios muito bons que continuam crescendo. Então, tem várias empresas que estão passando e que é uma questão de fazer a próxima rodada e não vai faltar capital e não vão faltar investidores. Tem empresas assim. E é bom lembrar que em venture capital, principalmente estágio inicial, você não precisa que todas as empresas dê certo, né? Você precisa que algumas deem muito certo. Esse é o modelo matemático. É, e você tem essas outras empresas que vão ter algumas que fazer essa, essa tentar prolongar, prolongar suas pistas, né? De, de capital para chegar nos valuations. Vão ter aquelas que vão ter que fazer down rounds, que ainda não começaram também. Tem um ou outro exemplo. Down rounds, infelizmente, são Ninguém quer fazer, porque realmente desalinha muita coisa. É, é muito difícil fazer um down round, mas é uma estratégia para tentar né, entrar no, no, nos eixos. E tem empresas que, eventualmente, não vão sobreviver a essa, a essa correção. Então, tem um pouco de tudo aqui. A gente ainda não começou a ver. Eu acho que deve acontecer principalmente no, no final desse ano e no, e no ano que vem essa correção. Não, interessante. Quando, quando a gente conversa com com fundos mais de, de, de growth ou mais late stage, é, a gente percebe como mudou do ano passado para cá. É, a barra subiu muito, né, a, ficaram mais criteriosos, o que era natural. Né, e, tipicamente, as primeiras perguntas sobre é, é, as empresas que estão captando é, são mais relacionadas a, a, a qual é o cash ou como é o caminho é, para o EBITDA positivo, é, é, mais do que quanto é o crescimento. Né? Acho que isso, isso ficou muito nítido assim, nessa turma, nessa, nesse grupo de empresas que, mais robustas, com mais escala e tudo mais. Né? Como é, vocês são mais é, do, do, do early stage. Né? É... é no caso de vocês, eu imagino que seja um pouco diferente, quer dizer, não é que, ah, não, eu não invisto mais em empresa que queima a caixa, né? não, não, não faria muito sentido isso no, no, no segmento de vocês. Mas queria ouvir se, é, se tiveram mudanças de critérios de vocês, se vocês estão é, é, focando mais em alguns segmentos em detrimento de outros, isso sempre... Deve ser verdade, né? de você preferir alguns segmentos que, que fazem mais sentido ou, ou que tenham mais potencial, mas se na esteira dessa mudança de cenário, se isso também criou novos critérios, queria ouvir um pouco disso. Eu posso começar. A gente aqui, realmente, eu acredito que a gente teve um, um pouco, de, uma, um pouco de, de sorte de ter começado cedo também e de já ter passado por uma fase. Né? Na verdade, o que a gente está vivendo hoje a gente viveu os nossos primeiros 10 anos em uma situação bem parecida. Não tinha growth capital, né? não tinha capital de crescimento até 2015, e 2016. Então, a gente conhece um pouco e, e, e, como é esse ambiente, por ter começado cedo. E também a gente percebeu, principalmente né, de uma maneira difícil, a gente aprendeu como é importante que os founders, os empreendedores, tenham uma mentalidade de eficiência de capital. Não, não, isso não quer dizer não crescer, isso não quer dizer não captar, mas é sempre pensar em fazer o máximo com aquele, sabe, captar as rodadas certas, é, é, no momento certo, pelas razões certas, é, é, e usar muito bem esse capital. A gente errou lá atrás, a gente foi construindo nossa história errando, e, e, e investindo, às vezes, em alguns empreendedores que não tinham essa, essa mentalidade, a gente percebeu como era importante. Então, nesse ciclo mais recente, eu não vou dizer que a gente aí fez isso 100% das vezes, mas eu acho que a gente priorizou, nesses últimos anos, mesmo no ciclo de alta, empreendedores que tinham e que demonstravam essa mentalidade de eficiência de capital. Então, eu acho que isso ajudou a, a proteger o portfólio, é, nesse momento, em relação a ter empresas mais capitalizadas ou empresas que é, que tem mais opções. né? Não não todas, de novo, não é que a gente fez isso 100% das vezes, mas eu acho que a gente fez com uma boa frequência. Então, a gente é, assim a, a, aprendeu sobre isso. Com relação a modelos de negócio, esse ciclo que a gente viveu, é, de 14 anos desse bull market lá dos Estados Unidos, e, e aqui foram talvez uns 3, 4 anos, né? é ele foi um ciclo meio diferente, porque ele foi o primeiro ciclo onde é, não eram só empresas de tecnologia, mas teve o chamado tech-enabled, né? onde tudo virou tech. E aí até empresas que tinham pouco componente de tech estavam recebendo múltiplos de tech, isso que era parte dos problemas também, não era só a questão da taxa de juros, também tinha essa avaliação do que é tech e o que não é tech. Então, eu, eu, eu acho que agora, depois de tudo que, que, que passou, a gente... Uh, tem um pequeno ajuste de priorizar empresas mais puras de tecnologia, com menos componentes de, vamos dizer, é, uh, margens brutas mais apertadas ou, ou uma intensidade de capital muito, muito alta, que a gente estava mais confortável de fazer durante aquela fase. E eu acho que hoje a gente tem um, um, um direcionamento para empresas mais tech. Não quer dizer que a gente não vai fazer os outros. É, é uma questão de construção de portfólio eu acho que antes até talvez a gente estava mais flexível de ter mais empresas daqueles modelos é, assim eu diria que assim para complementar um pouco é, crescimento, né growth né por isso que eu acho que esses essa classe de investidores eles são chamados de growth capital é, é a coisa mais importante continua sendo a coisa mais importante eu acho que quem acha que agora é a rentabilidade de uma empresa de alto crescimento de tecnologia é, está acima de growth, acho que está equivocado e logo isso vai voltar ao que é o histórico. Né? Então, acho que para a gente, o, a nossa definição de growth é, é muito maior. Né? A gente está investindo em empresas que podem multiplicar por mil vezes e até nos investidores até de série C, série D, pré-IPO, o crescimento ainda é a coisa mais importante para as empresas que eventualmente vão fazer, abrir capital, seja ano que vem ou no, ou no próximo ano. Porém esse crescimento não é um crescimento a qualquer custo, que acho que talvez foi um pouco do que estava um pouco equivocado nos últimos anos. Né? Você tem que ter o mínimo de lógica a ser aplicada da forma que é... É investido esse capital que você, você capta. E agora, com o custo de capital subindo muito, né, o capital sendo muito mais, estando mais, muito mais escasso e muito mais caro, esse custo sobe ainda mais e você tem que ser ainda mais consciente do, do montante de capital que você pre precisa e da forma que você o utiliza para não, não desperdiçar é, da forma talvez que, pelo menos a, na, nos últimos anos, talvez foi acontecer um pouco mais do que deveria. Então, esse é o primeiro comentário. Acho que assim, para a gente. A gente continua focado em empresas de, de alto crescimento, é, a gente continua focado em empresas que é, são muito eficientes com capital, igual a gente sempre foi, e que têm margens brutas é, muito altas, que têm cara de software. Seja empresa de software ou tech-enabled ou não, é, o que a gente busca são empresas que têm essa capacidade de ter uma posição de mercado muito defensível e que leva elas a um, um eventual, uma eventual posição onde você consegue ter margens brutas ali de 60% para cima, que tem muito mais cara de software do que uma empresa... É, incumbente. É, então, olhando para frente, eu acho que é muito mais colocar essa ênfase que a gente teve é, nos investimentos que a gente faz. Eu acho que talvez o, o porém ali é que talvez nos últimos anos a gente não pensava tanto na capacidade de empresas de captarem rodadas subsequentes. Né? Essa capacidade de captar e, e o quanto que o mercado é, talvez gostasse do, do modelo, gostasse do empreendedor. Acho que agora que é, o risco de captação, ele aumenta, pelo menos comparado com os últimos anos, eu acho que a gente tem que ser, pelo menos na, nas margens, mais, mais consciente da capacidade da empresa de captar, porque senão você gera um risco ali, de fato, de, de, de financiamento, né? de você conseguir chegar a um patamar necessário é, se você não conseguir acessar o capital que você precisa. Então, acho que isso é uma coisa que, com certeza, agora entra para o nosso cálculo e que, historicamente, talvez a gente não pensava tanto, dado é, essa disponibilidade de capital. A segunda parte da, da pergunta, que é sobre talvez setores ou, ou modelos né, que a gente tem olhado, eu acho que talvez assim, a, nossa, a, a nossa abordagem a, a esse tema, ele, ela talvez é um pouco diferente. Né? A gente é, busca entender os setores, os modelos, as teses, talvez que estão mais ativas do ponto de vista de empreendedorismo, mas a gente não necessariamente fala, oh, a gente quer investir só nessa tese, só naquela tese, ou tenta de alguma forma prever o futuro de quais serão as próximas grandes empresas. E, e meramente a gente tenta estar muito preparado para o dia que aquele empreendedor com uma grande ideia chegar ali e bater na nossa porta, a gente poder identificar, analisar aquele negócio que a gente talvez nunca teria pensado e poder investir naquela pessoa. Eu, eu continuo acreditando que as grandes empresas que vão ser criadas hoje, da mesma forma que são as grandes empresas que foram criadas há 10 anos atrás, não são empresas que estão numa tese específica que eu ou qualquer investidor vai definir, mas sim aquelas empresas que têm empreendedores de fato muito inovadores, que pensam numa coisa muito nova e que vão mudar a história né? naquele setor, naquele país e, e naquela economia. E o nosso trabalho como investidor, é de estar preparado para identificar aquele empreendedor, identificar aquela oportunidade e depois apoiar esse empreendedor nessa jornada de crescimento. Não, faz sentido. E vocês acham que, estou refletindo aqui sobre o que vocês comentaram, vocês acham que, em geral, as empresas demoraram é, é, é, para para fazer uma redução mais drástica de, de, de marketing de pessoal no contexto dessa alta de juros. Estou dizendo, quer dizer, é, é, é, de certa forma, grande parte das empresas, sabendo que a captação ia ser mais difícil, né, é, é, tentaram é, esticar o runaway né, e, e, e, e evitaram down rounds também. Né, e, e essa era a forma de fazer. Né. Eu já vi algumas teses, que ah, pô, isso poderia ter sido mais radical. Né? Pô, vamos pegar dinheiro a qualquer custo, não, não, não, não vamos olhar para valuation, vamos olhar para é, é, a sustentabilidade do negócio, vamos criar bons negócios. Né? E não boas máquinas de captação, como, como era o mindset antes. Mas vocês sentem um pouco isso, assim, que as empresas é, foram... É, mais reticentes em tomar decisões mais drásticas, ser mais rápidas em esticar o runaway? Olha, a gente viveu uma história juntos, na época de, de Peixe Urbano, que eu acho que a, a, a única razão que a empresa sobreviveu era que a gente conseguiu é, agir relativamente rápido né, em poucos meses e de forma muito dramática. Ainda assim, eu diria que qual foi o nosso aprendizado? A gente ainda foi muito devagar e ainda foi muito conservador nos cortes. A gente deve ter cortado sei lá, três vezes até chegar a um corte de quase que dois terços do, do pessoal e a empresa conseguir chegar no break-even. Então, quando você é, vive a história e não só é, a estuda, eu acho que você tem um aprendizado ali muito mais próximo, de fato, da sua memória. Então, acho que na, na minha experiência, quando a gente começou a ver esse mercado ajustando ali no começo de 2021, o nosso recado foi, olha, isso aqui vai piorar, vocês, têm que, vocês como empreendedores deveriam pensar em cortar assim que possível, e assim que possível não é, ah, daqui a três meses é daqui a três dias, senão três semanas no máximo. E o que você imaginar que você tem que cortar, corte o dobro. É, e, e eu acho que quase todo mundo do nosso portfólio e de outros portfólios foi muito lento e foi muito conservador nos custos, no, nos cortes. E, eventualmente a gente chegou nisso, né? a, gente, a gente faz um estudo ali de, de demissões é, de todas as empresas early stage, e o que a gente viu é que foi mais ou menos 45% das empresas fizeram algum corte. É, e, e, na média, elas cortaram é, 35% do, do, do headcount. Mas boa parte desses cortes foram no quarto trimestre do, do ano passado e, e, antes disso, no terceiro trimestre, quando, na verdade, deveriam ter sido no primeiro e segundo. Né? Então, talvez eu diria que atrasaram por seis meses e muitas delas foram em duas ondas. Então, aí são seis meses de, de gastos desnecessários e estresse desnecessário, impacto na cultura desnecessário. Mas é, é muito difícil. Assim, eu tendo tomado essa decisão no passado, eu sei o quão difícil é de tomar essa decisão e, e, e, e, e o quão fácil ela parece uma vez que você a tomou. Também é outra coisa que a gente viu nessa mesma pesquisa, é que a gente perguntou, ah, depois de fazer esses grandes cortes, como que a sua empresa está performando? E 51%... De quase 120 empresas que a gente entrevistou, falaram que a gente está com uma performance, uma produtividade maior do que a gente tinha quando tinha quase que o, o dobro, não, mas sei lá, 30% a mais de, de pessoas. E as outras 20% falaram que é, não mudou nada. Então, você está falando de 70% das empresas estão melhores ou iguais com um terço do, menos é, de, de pessoas na, na folha. Né? É, a, a, acho que é importante. É entender a razão dessas, desses cortes, né? porque essas empresas que estão nesse, nessa trilha de Venture Capital, o modelo é desenhado para você crescer antes da demanda, ou seja, você se prepara para crescer antes da demanda vir. E, e, ou seja, você aumenta o time, aumenta a sua estrutura, e aí você cresce. É, não é, é diferente de um caminho mais é, normal, assim, onde você está né, focando no bottom line, que é um caminho mais tradicional de crescimento da empresa. Então, essas empresas todas, eu acho que teve um pouco de tudo também, no nosso portfólio, no mercado. Teve empresas que agiram, empreendedores que agiram muito rápido, foram muito, até os acho que os que têm essa mentalidade de, de eficiência de capital agiram rápido. Outros demoraram um pouco, fizeram em ondas. Mas o importante é que tinha essa, vamos dizer, essa gordura, não era uma coisa assim, é, é, na maioria dos casos das empresas bem capitalizadas, é assim, olha, tudo bem, eu vou ter que esticar a me, o meu capital e vou abrir mão do crescimento que eu gostaria de ter. É, diferente de falar, não, eu vou reduzir a minha capacidade de, de, de, até de, é, de operar aqui, cortar na carne. Né? Então, eu acho que tem, claro que tem vários casos diferentes. É, mas o importante é que voltando ao ponto até que o Júlio tinha comentado, o crescimento é fundamental nessas empresas para poder captar, para poder captar na próxima rodada, precisam de crescimento. Então é uma é um momento muito específico que todo mundo sabe que o capital de crescimento vai demorar. Então é uma questão até às vezes de sobrevivência esticar esse essa pista é, por uma razão um pouco diferente até e elas estão fazendo. E estão fazendo, e, mas sem abrir mão, as melhores não estão abrindo mão do crescimento. Você não pode abrir mão do crescimento, senão você compromete a sua próxima rodada, senão realmente é um down round. Então, achar esse equilíbrio né, de redução, redução do, do, de custos, mas continuar né, confiando no, no, no, na visão, confiando no negócio e continuar focando em, em um crescimento, dizer, minimamente atrativo, eu acho que as melhores empresas estão conseguindo fazer isso. É, no nosso caso, a gente monitora já há bastante tempo, é, tem esse número né, que é meio é, padrão da indústria de falar pô a gente quer que as empresas tenham pelo menos 18 a 24 meses de capital. né é, Elas ficam mais tranquilas quando tem essa, essa pista. E quando começou a correção, no né, final de 2021, teve muitas rodadas muito boas naquele ano, mais de 90% das empresas do nosso portfólio tinham capital para dois anos. Hoje passou já um ano e alguns meses, né? Como efeito de todos esses cortes, a gente tem esse, esse número está em 75%. Quer dizer, ele não caiu tanto mesmo depois de um ano, porque elas se ajustaram e se prepararam. E eu acho que tem que se preparar para pelo menos mais mais um ano ou mais, ou sempre tentar ter esses 18 meses de capital, é, principalmente pelo momento que a gente está atravessando. Em geral, então, você acha que os ajustes foram suficientes para boa parte das empresas, é, pelo menos, obviamente, no portfólio de vocês, mas no contexto geral, não sei se vocês têm alguma opinião assim sobre é, é, como que vai ser, como pode ser a situação das companhias ao longo desse ano? Eu, eu acho que os ajustes eles foram, foram suficientes, talvez tenha um pouco aqui na margem ou ali, mas eu, de novo, eu acho que demorou muito. Né? mas hoje a gente está numa posição onde as empresas estão com uma situação muito mais saudável de caixa. Igual o Eric falou, assim, boa parte das empresas ainda tem 18 a 24 meses ali de, de, de caixa, é, e hoje estão queimando caixa, comparado ali com o crescimento de receita, que está num, numa uma proporção muito saudável. É, porém, né, falando um pouco ali do próximo ano, ano e meio, né, que foi um pouco da segunda parte da sua pergunta, eu acho que vai ser um ano bem complicado. né? Assim, de novo, pegando alguns dados do mercado, acho que as, as taxas históricas de perda de venture capital é algo como 50%, 60%. Né? O pessoal chama de do loss ratio. A gente estava operando umas taxas de 30%, 40% nos últimos anos. Então, uma, uma vez que você volta ali à média histórica, você deve ter ali alguns anos ali de perdas de 70%, 80%, que eu acho que é o momento que a gente vive agora. Eu acho que esse ano e ano que vem você vai ter muitas empresas que vão fechar as portas. É, e eu acho que isso é uma correção saudável. São empresas que talvez conseguiram captar nos últimos anos porque tinham abundância de capital, mas consegui conseguiram, né? E agora, é, eventualmente, vão fechar as portas como talvez deveriam ter fechado há um ou dois anos atrás. Legal. A gente está tá entrando na fase final aqui da, é, do debate. Eu queria mudar um pouco o assunto, até um pouco para o tema é, de transformação digital, e, e, e pegando um gancho até no próprio relatório que a Atlântico fez há alguns meses, o, o Júlio, junto com o time, é, falando um pouco disso. Queria te ouvir, é, ouvir você, o Eric, um pouco do é, é, é, como é que você está vendo essa, essa transformação efetivamente no dia a dia das empresas e dos indivíduos, né? É, é, e os principais principais findings aí da, do relatório pudesse dar um, um, um uma visão sobre sobre isso, por favor? Eu posso posso dar uma, uma, uma geral assim, talvez o que a gente viu, né? Acho que o tema do relatório esse ano era exatamente o que a gente está conversando, né? Um pouco dessa questão do, de um otimismo cauteloso quando a gente faz aquele zoom para fora e olha os próximos 10 anos, acho que a razão que a gente está aqui e está animado é porque a gente sabe que essa curva vai continuar crescendo para cima e para a direita. Né? A digitalização ela vai continuar. Né? O Brasil e a América Latina estão muito atrás de países mais desenvolvidos como os Estados Unidos e ainda de países em desenvolvimento como até a Índia é, e China. A gente está falando aí de talvez uma ordem de grandeza men menor do ponto de vista de criação de valor de empresas de tecnologia, que a gente acredita que nos próximos 10 a 15 anos vai, a gente vai alcançar os patamares desses outros países. Né? É... Então pensando um pouco de alguns dos temas específicos, esse ano a gente é, escolheu um, um, um deles era a questão das, das PMEs, né? assim, pensando na digitalização das pequenas empresas e como você tem uma proporção muito grande de empresas no Brasil que são PMEs, comparado com o resto do mundo, né? proporcionalmente, porém, a contribuição dessas empresas para o PIB nacional é muito menor do que em outros países. Né? Então, isso aponta que você tem várias falhas ali, talvez, de produtividade, acesso a capital e outras ineficiências de mercado, que a gente acredita que, com a ajuda da tecnologia é, ou de software, você consegue alcançar. Né? Então pensando ali, o que que deveria digitalizar? A gente talvez teve uma primeira onda que foi o consumidor que hoje está bem digitalizado com acesso à internet é, utilização de, de tecnologia. Agora a gente vai para as PMEs e as grandes empresas sempre, sempre tiveram é, buscando aí a inovação e, e esse crescimento contínuo. Outro, outro tema grande que é difícil falar de tecnologia sem entrar é fintech. Né? Fintech talvez você teve aquela primeira onda sendo essa onda mais do lado consumidor de fintech e hoje a gente está vendo uma segunda onda que é de novo fintech aplicado para empresas. Né? Muito muito mais pensando no B2B, seja as grandes empresas ali, o B2B Enterprise, ou as PMS também, que é uma nova onda que a gente está vendo em fintech. Mas não quero entrar muito mais em detalhe, até para poder deixar o Eric comentar um pouco aqui do que, que ele, ele tem visto também do ponto de vista de, de digitalização. Ah, assim, a, a gente continua falando, Tamo, a gente está nos três primeiros minutos do jogo. A gente não falou muito aqui, né? estamos falando muito da situação atual, mas... Está ficando claro, cada vez mais claro, o que aconteceu nos últimos dois anos, que o próximo ciclo, a grande plataforma tech aparentemente vai ser mesmo a inteligência artificial. Então, a gente não está nem falando na próxima disrupção, a gente está falando da digitalização, que é do ciclo passado. Né? É, e que a gente, obviamente, partiu de um, de um ponto lá, 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, onde você não tinha nem se abria um... Na época, né, abria jornal e revista, hoje não, mas hoje você lê, você não tinha uma notícia de tech, tech não existia. Então, hoje, tech está no, no centro, é, a, acho que o, o Júlio colocou muito bem aí, a digitalização das pequenas e médias empresas foi um fenômeno super importante, né, que cria mercados até parecidos com mercados de consumo, né, em termos de milhões de empresas que estão se digitalizando e usando um monte de soluções tecnológicas. É, então, assim a digitalização, eu acho que tem uma tem penetração é, hoje de devices, de soluções, mas a gente ainda está longe de uma saturação, ainda tem muita coisa para fazer dentro do ciclo atual de plataforma. É, e considerando que a gente vai ter esse desenvolvimento de inteligência artificial, vai ser uma época, os próximos 10 anos vão ser fascinantes, porque em, em cima dessa digitalização você vai ter oportunidades incríveis de construção de novos negócios e principalmente para a gente aqui no Brasil na América Latina, oportunidades de leapfrog, né? oportunidades de saltar já para soluções até, até melhores, então eu acho que eu, eu, só estamos no começo do jogo excelente foi muito bom o papo, queria agradecer Júlio, Eric, vocês estão tem portas abertas aí no BTG contem sempre com a gente